Gameplay, entretenimento e diversão, você só encontra aqui. Salve família, Para quem gosta de Battle Royale, hoje eu trago pra vocês Super People, ou Wonder People. Do inglês, como já diz, Super Pessoas. Para quem deseja adquirir o jogo, ele Bom está gratuito na Steam, porém ainda está na fase de testes. Vou deixar o link na descrição. Bem, as primeiras impressões que eu tive do jogo, foi de jogo rico de detalhes, mas... Acho que pra quem tem um PC fraquinho não deve rodar não. Encontra-se com legendas em português totalmente traduzido e também com dublagem em português. Mas se vocês tiverem um azar como eu, entrarão na primeira vez no jogo em totalmente coreano, mas não se preocupe. Vou deixar um vídeo aqui nos cards ensinando como você pode mudar o idioma o modo de jogo são os mesmos dos battle Royale convencionais onde você pode jogar tanto em primeira pessoa ou na terceira pessoa podendo também jogar no modo solo ou com seus amigos o jogo também possui poderes mas não são aqueles poderes que te dão uma vantagem enorme sobre os inimigos mas é jogável temos também sistemas de skins e rankings o jogo também conta com a variedade de equipamentos e armas Podendo também ir tendo sistema de criação e melhoramento de itens dentro do próprio jogo. Podendo coletar também materiais para que possam ser melhorados. Se você gostou do jogo não esquece de deixar um comentário aí não. Também deixe seu like para me apoiar e se inscreva no canal. Abraço!